Gente, olha o tanque Olha o tanque tá subindo ainda. Olha. Gente do céu. Nossa, a, seg... a, a segunda vez que eu tô filmando para vocês verem, gente. Olha o tanque tá subindo aqui, tá? Então é isso aí, gente. Ó, é eficaz. Eficaz. Essa armadilha aí tá aprovada. É a vingança. Olha o tanque que tá subindo aqui. Olha o tanto, gente, tá subindo, ó. Lá de baixo. Olha lá, tá vendo, o tô... tanto tá subindo? É, é verdade. Gente, olha o tanto que morreu hoje de tarde, ó. Aqui embaixo. Aqui ó. Ó. Vocês estão dando pra vocês verem, tá subindo lá de baixo, ó. Ó. Ninguém só não pode abrir isso aqui. É, não pode abrir isso, não. Vai é. ser uma tormenta. Gente, imagina esse tanto de perna longa no seu ouvido. Olha, ele está entrando, ó. Saindo aqui de dentro e subindo. Ó. Olha. Que legal. Vocês estão tá dando pra vocês acompanhar aí. Olha, vou comer do outro ângulo para vocês verem. Olha. Gente, gente, gente. Olha. Olha, gente. Olha, tá conseguindo acompanhar aí, gente? Olha, subindo, ó. De tardezinha, viu, gente? Com o sol se põe que ele sobe. Ah? Então, olha pra você ver. Tem até, te... tem temos que dar dengue aqui, tá? Tem mesmo. Tem, temos que dar dengue. Olha, é dos grandão, ó. ó. Dos grandão, quando é aí, ó. Imagina entender. esse tanto de mosquito em água suja. Eu não sabia, ó. De fósforo. Eu acho que deve ser por isso que é, a gente fica... Com e cena. é bem simples de fazer, viu, gente? Bem simples mesmo. Não tem, tem erro. Você enfia lá no buraco. Corta um litro. Encaixa. Já ensinei aí, viu, gente? Olha o outro vídeo. Vocês vão aprender aí, ó. Fazer essa armadilha para pernilongo. Gente, imagina. O outro vídeo tinha pouco. Agora esse aqui eu fiquei no norte de boca aberta. No final da tarde. Só tinha dois no vídeo anterior. Você viu? Quando eu fiz ontem, tinha dois, tinha entrado. Assim que eu acabei de colocar, dois entrou. Aí de manhã tinha mais, tinha umas 10 de manhã. É agora de tarde. Olha ele soltou. Impressionante ele subindo lá. Olha ele subindo. Olha ele subindo. Então, gente, aí ó. Ele sobe e não consegue descer mais. Então, valeu, gente. Quem gostou da armadilha aí, curte e compartilha para ajudar outras pessoas aí, viu? Tchau, galera.